Hoje vamos falar a respeito de profecia. Por que esse assunto é importante? A profecia serve para trazer edificação pessoal e maior alinhamento das nossas ações com os tempos do governo de Deus. Ela também tem uma importância ministerial, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. E a profecia fala sobre o que? Normalmente sobre o futuro, mas pode trazer revelações sobre o passado e o presente. Quando isso acontece, isso é chamado de palavra de conhecimento. Irmão, posso perguntar para o profeta se ele sabe com quem que eu vou casar? A gente não pode confundir profecia com adivinhação. A profecia está relacionada com aquilo que Deus quer falar. E a adivinhação está ligada com aquilo que as pessoas querem saber. A profecia normalmente vem para nos corrigir. E a adivinhação está mais relacionada com as curiosidades sobre o futuro. E como você percebe essa diferença na prática? As profecias são difíceis de digerir. As adivinhações têm muita procura, por isso acabam adquirindo valor comercial. E acabam virando produtos de consumo, como são os horóscopos de jornal. E o que, que Deus fala sobre bruxaria e necromancia? Deus disse que abomina as feitiçarias e os feitos daqueles que consultam os mortos. Então a gente tinha que caçar as bruxas mesmo? Não, porque a própria lei de Moisés também diz que a gente deveria amar o próximo como a nós mesmos. As adivinhações não precisam ser combatidas nem mesmo descartadas, se a nossa fé não estiver nessas coisas. Além disso, seria uma atitude meio hipócrita, perseguir os feiticeiros e manter o costume de buscar prognósticos científicos. Por exemplo, sobre saúde, finanças e clima. Hoje eu acordei e vi a previsão do tempo, então eu estou em pecado? Não tem problema ter conhecimento científico se nisso não está o seu foco e a sua segurança. O problema acontece quando nos tornamos dependentes de pessoas e não de Deus, quando depositamos nossa fé em pecadores, sejam eles cientistas, pais de santos, médiuns ou mesmo profetas. Como a gente diferencia um profeta de um falso profeta? As pessoas dizem que um profeta anuncia coisas que se cumprem, e um falso profeta não. Mas não foi bem isso que Jesus ensinou. Jesus disse que os profetas de verdade costumam ser perseguidos porque as pessoas em geral não gostam muito das coisas que eles dizem, isso porque eles anunciam a verdade que Deus quer que seja dita. Os falsos profetas são aqueles que têm mais reconhecimento das pessoas porque eles falam aquilo que elas querem ouvir. Isso quer dizer que os falsos profetas costumam ter um grande índice de acerto nas suas previsões e isso acaba gerando muita confusão para as pessoas. E como os falsos profetas conseguem acertar as previsões? Tem uns que usam os truques tecnológicos ou psicológicos, outros têm revelações de demônios. Existem aqueles que ficam repetindo profecias que Deus já tinha dado. Mas existe também aquele caso que Deus escolheu falar por meio do falso profeta. Por exemplo, no caso de Balaão e no caso que tem gente que pediu para Deus falar por meio dele. Se você tiver interesse em aprofundar esse assunto, eu vou deixar na descrição desse vídeo o estudo Desmascarando Falsos Profetas. Então quem que tem autoridade para profetizar? Todos podem profetizar, mas nem todos são profetas de ofício. E como as pessoas recebem revelações? É mais comum elas aparecerem em sonhos, mas nem todo sonho é profético. Muitas revelações também são dadas por meio de sinais e visões. Mas como acontecem essas revelações proféticas? Existem as visões abertas, em que momentaneamente são expostas realidades espirituais. Por exemplo, a revelação de demônios que podem estar ocultos. Tem também aquelas que aparecem em segundo plano, como se fosse um pensamento que não foi você que colocou. E ainda existem aquelas em que você é levado para uma outra dimensão espiritual. Como a gente pode entender o conteúdo das profecias? Não costuma ser muito fácil para quem não tem a mente aberta e não anda no espírito. Primeiro você tem que aprender a diferenciar se isso foi um sentimento que veio da sua alma ou é uma intuição profética do espírito. Depois você tem que entender se o conteúdo da revelação é literal ou é uma parábola, se é um acontecimento futuro ou presente, se é para corrigir outra pessoa ou a si mesmo. As pessoas costumam fazer muita confusão com essas coisas, mas o Espírito Santo nos guia em todas elas, se elas forem importantes. Você pode dar um exemplo de profecia de difícil interpretação? Por exemplo, quando Jesus disse, derrubem esse templo e eu reconstruirei em três dias. Os religiosos da época não entenderam e usaram isso para perseguir Jesus como se ele fosse um lunático ou um falso profeta. E como eles tinham que ter interpretado essa profecia? Eles pensaram literalmente que o templo seria destruído e reconstruído em três dias, mas na verdade Jesus estava se referindo ao seu corpo como o templo, ou seja, que ele seria assassinado por eles, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Além disso, existe também o caso em que a profecia se cumpre tanto no sentido espiritual quanto no físico. Existem outras que podem acontecer em ciclos de tempo. Se cumprindo diversas vezes, sob diversas formas e em diversos lugares. E o que a gente tem que fazer quando uma profecia não está se cumprindo? A gente não precisa fazer nada, porque se Deus falou, vai acontecer. Tem gente que se apega demais à profecia e fica querendo provar que ela é verdadeira, mas isso é um comportamento de falsos profetas ou de profetas inseguros. Se a profecia expressa qualquer é vontade de Deus, qual é o problema da gente dar uma forçadinha para que ela aconteça? Essa paranoia pelo cumprimento de uma profecia pode acabar se tornando uma riqueza nesse mundo, que é o mesmo problema que existe com as adivinhações. A ansiedade de ver a profecia sendo cumprida já levou gente até a cometer homicídio. O apego a uma interpretação literal da profecia é uma das principais causas do sionismo, que foi assunto do último vídeo. Isso acaba levando as pessoas até a apoiar cegamente as decisões de alguns governantes psicopatas que tem por aí. Enfim, considere as profecias, mas não se prenda a elas. Analise